galera, aqui é o Miguel e hoje estamos aqui em mais um vídeo da que é a segunda versão do meu gacha do Gacha Life. Então vamos lá, que essa aqui é a parte 2, então curto bastante, manda manda é, pra pra pra Lenime, que é a anime que é a, a Lenime, não sei qual é não, é lunime pra Bastante pra ela Pra ela aceitar essa proposta, então vamos lá Então, gente Nessa participação vai ter a nossa Vai ter a nossa participação Que é a Sara, minha prima Fala aí, Sara Fala aí, galera, tudo bem? Olha, aguardem que daqui a pouco vai ter Eu também vou fazer vídeo então, gente, sabe o Among Us? Então, eu, o escudo da, é, da, da personagem da. O escudo da minha. Da personagem da Sarah. É. É igualzinho do Among Us. Então, vamos lá. Eu sou o Among Us. aqui. Te achei, então você tava aí, né? Sim, eu estou! Meu Deus, Sarah, que você que invocou isso? Ah, que isso? você que invocou, né? Isso. É uma palavra de malvadeira. Você para que eu vou dar o um tiro do Cuphead. Não, Sara Seu vídeo vai ser estragado. Sarah, vem apertando seu vídeo. Meu... Não. Entra aqui. Meu Deus. Hum? Sarah. Ah, vou levar o moleque. Vou até sair. Seu filho da mãe, tombo de laranja, buraco de areia, pedaço de manga. Cão chupando manga. Meu Deus, vou soltar o moleque. Sará! Gente, parte 2 em breve. Mas então, gente, sabe? Mas então, essa daqui é a parte 2. Então vamos continuar. Bom, vou te levar para um lugar diferente. Pra onde? Oxi. Pra essa praça. Aê! Hã? Tá. juntos. Pum. E aí, pessoal, estou de boa. Cadê todo mundo? Mil anos depois. Mil... Dez mil anos depois. Dez mil anos depois. Aê! Chegamos! Aê! Aê! doeu. Ai, nossa, não podia ser assim. Oh, deixa eu me levantar. O que foi? Hum. Tá hum. Hum. Ele pode ir lá? Hum. Nossa, nossa, não sabia que, sobe que era assim. Aí chegou a parte lá. do meu do meu primo. Marquinhos. Oi, oh, oh, Miguelito. Meu Piu! piu. Marquinho. Marquinhos! Marquinhos! Oh, Entenderam? Entenderam? Sim, sim, então gente aqui. Então, ó, então gente, a, nessa cena aqui já acaba, mas tem as cenas, é, mas tem as cenas bônus Vamos fazer Entendendo? É, sim Sim então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. E o da Sarah, qual vai ser o seu, Sarah? O meu cadáver Aventura. Cadáver Aventuras? Cadáver Aventuras, Miguel. Meu Deus do céu. Cadáver o quê? Meu Deus do céu. <risos> Miguelita às vezes cada alguma coisa, viu? <risos> então, gente, eu vou ter um canal secundário que vai ser assim. É, vai ter vários outros <risos> jogos como Tati, é, Tati, é, é, Level Again. É, Level Again. That level Again, live. É Life, Pop Playtime, reagindo a vídeos, reagindo a vídeos de Youtubers, e, e outros, e outros. Então, então valeu! Vamos valeu, falou!